Você joga poker? Você sabe o que é um Royal Straight Flash? E se eu te disser uma coisa? Se você pegar um baralho, pegar cinco cartas aleatórias e colocar em frente a você. Você guarda essas quatro cartas, anota elas. E eu vou dizer para vocês que a chance de você fazer um Royal Straight Flash é quatro vezes maior do que você tirar essas cinco cartas que você tirou aleatoriamente aqui. Hã? Acharam complicado? Então vem comigo que eu vou explicar assim, Antonal. É muito simples, tá? Hoje eu vou fugir um pouquinho do tema do navio aqui, tá? Vou sair um pouco desse tema, inclusive me fizeram uma pergunta aí bem estranha e eu respondi essa pergunta e talvez eu volte a fazer o, os vídeos sobre o navio na, em seguida. Talvez até respondendo essa pergunta com mais calma e explicando os motivos porque eu estou respondendo essa pergunta. Mas vamos voltar um pouco o que é o caso aqui do assunto. No caso, é muito simples a explicação, tá? o fato de você pegar cinco cartas aleatórias dentro de um baralho, vai ter que ter uma fórmula de probabilidade de você retirar essas cinco cartas novamente. Eu não sou muito bambambã bam em matemática, ainda mais em probabilidade, mas eu vou deixar aqui um PDF da Universidade Federal de Santa Catarina. Explicando a matemática por trás do poker Que explica todas as probabilidades que tem ali E vocês vão poder entender melhor Mas a explicação é muito simples eu posso explicar de uma maneira simples para vocês Acontece que o Royal Straight Flash Ele é uma sequência completa uma, uma sequência que não pode furar nenhuma carta Por exemplo, um 10 valete, dama, rei e ice De qualquer dos quatro naipes. Ou seja, só o fato de você ter Quatro naipes possíveis de você fazer um Royal Straight Flash Já torna essa possibilidade, essa probabilidade Quatro vezes maior do que você tirar essas cinco cartas aleatórias novamente do baralho Ok? É essa a explicação, gente Sim, Muito simples Por que eu estou falando isso? Porque eu vi um tweet do Neil deGrasse Tyson Dizendo justamente isso E olha, foi um estardalhaço O Neil deGrasse Tyson, você já sabe, ele é famoso por explodir mentes, né? E se vocês puderem ler em inglês, vão ver as respostas que estão embaixo. São hilárias. Inclusive o Chuck Nice, que é o co dele, né, o comediante, ele pergunta quanto é que eu ganhei nessa aposta aí do poker, entendeu? Então eu fiz um, um retweet com a minha tradução tá, sobre isso. Mas é exatamente isso que eu falei para vocês aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho orgulho de fazer parte da resistência científica. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de todos os canais da Resistência Científica, tá bom? Vão lá, se inscrevam, deem forças para os nossos amigos, ajudem o canal deles a crescer, assim como todos eles ajudam o meu, ajudem o meu canal a crescer também. Né? Vão no meu apoia, se eu preciso da ajuda de vocês ou no meu Patreon, para eu continuar fazendo, melhorar esse cenário aqui atrás, melhorar a iluminação, melhorar o meu microfone que deixa vazar sol som da ventoinha do Mac. Que... Deixa a vazação da espaninha, a vazação pra caramba. Então eu preciso de um microfone defente tipo, Assim, tipo o microfone Henrique, porque ele tem o microfone defente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.